Ih, tá fraco. Joga de novo. <risos> Estagiário tá fraquinho, não consegue nem arremessar papel direito. É BC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? Olha, começamos a semana já com 12 medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio, hein? Vamos lá! Até agora são 4 na natação, 6 no atletismo, 1 no judô... E outra no levantamento de peso Uma das medalhas de ouro no atletismo é do Claudinei Batista Esse cara aqui, ó No lançamento de disco O cara dominou a prova, viu? E quando eu falo que dominou a prova É porque dominou muito Ele lançou o disco a uma distância de 45 metros e 59 centímetros Essa foi a melhor marca da competição Ficando na frente, sabe de quem? Dele mesmo Pois é ele fez outros dois arremessos que poderiam valer a medalha de prata e também a medalha de bronze. O indiano que ficou em segundo lugar lançou o disco para 44 metros e 38 centímetros. Não bateu nem o terceiro melhor lançamento do brasileiro, que foi de 44 metros e 92 centímetros. Outra medalha de ouro que vale o nosso destaque é dela, ó, da Beth Gomes. Ela também foi campeã no arremesso de disco e, assim como o Claudinei, foi dominante na prova, como ela foi a última a fazer o lançamento, já chegou na prova sabendo a distância que precisava para ser campeã. E já no primeiro lançamento, atingiu a marca necessária para garantir o lugar mais alto do pódio, olha que beleza. Aí depois fez outro lançamento, coisa protocolar, só para quebrar o recorde mundial mesmo, que agora é de 17 metros e 62 centímetros. E vale mencionar que a Beth, que é diagnosticada com esclerose múltipla, atingiu essa marca justamente no Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença. Olha só que interessante, parece até filme, mas não é? Não, é real e foi conquistado pela brasileira. Parabéns aí para a Beth. Agora o Brasil está a uma medalha para alcançar a marca histórica de 100 medalhas de ouro conquistadas em todos os Jogos Paralímpicos. Por onde é isso, pessoal? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Ah, e lembrando que a TV Brasil está transmitindo todos os jogos da Paralimpíada ao vivo. É só conferir lá, beleza?